Episódio 12 – Cedência de Direitos de Imagem Ao longo desta série onde explicámos alguns conceitos da linguagem audiovisual, captámos várias imagens em locais públicos. Geralmente, estas imagens consistiam em planos onde as personagens centrais éramos nós, Susana, Pedro e Ana. No entanto, ao construir o teu vídeo, podes necessitar de imagens que incluam outras pessoas que estão neste mesmo espaço público. Terás de salvaguardar que estas pessoas autorizam a captura da sua imagem e respectiva disseminação através das diferentes plataformas onde o teu trabalho poderá ser divulgado. A forma mais correta de garantir esta autorização é através da assinatura de uma Declaração de Cedência de Direitos de Imagem. De uma maneira geral, estas declarações deverão identificar a pessoa cuja imagem vais captar e garantir que a mesma autoriza não só a captura da sua imagem, como a sua reprodução, publicação e ou adaptação, para os termos do trabalho específico que estás a desenvolver, independentemente da plataforma e ou meios em que este conteúdo possa ser divulgado. Poderás criar uma declaração ou adaptar a partir de vários modelos disponíveis na internet, mas nunca te esqueças que deverás sempre validar este instrumento junto do teu professor. Estas declarações deverão ser sempre conservadas para garantir que nunca desrespeitaste os direitos de exigência de imagem das pessoas que incluíste nas tuas filmagens. E com estas orientações, terminamos os dois episódios extra da série Mediação sobre a linguagem audiovisual. E já sabes, se tiveres alguma dúvida, podes sempre entrar em contacto connosco, com a equipa de Mediação. Então, já terminamos? Acho que sim. Sim. Um minuto. Três. Dois. dois um. um.